Aconselhamos o som baixo, luzes acesas, esta música pode provocar estragos, pa mas que é isto? Oh excelência, Senhor truva estás armado em valentão. Opa, olha o meu coração. A isto me calma, alandrinho monstros ser muito bonitinho Tuas belas luzes de Berlimpim-Pim para aqui e para ali Pois dás cá um arroto E não és nada meiguinho Quase fico mijadinho Mesmo que eu seja moco Bicho, credo novamente a bombar Contigo vem o teu relâmpago, numa pirisca acelerar, até me treme o estômago. Saíste-me cá malandrinho, demonstras ser muito bonitinho, tuas belas luzes perlim-pim-pim, deambulando pra aqui e pra ali. Tens torto, parece que bebes, percebi, foges da polícia, tens medo da multa, ah, pois é. Passes na terra com um estrondo tem queimas tudo em teu redor, pronto, agora estás tramado, ou apanhado o seu traidor. Ufa, ai se me apanhas, fico todo esturricado só me de ti, desgraçado Saíste-me calma um malandrinho, demonstras ser muito bonitinho Tuas belas luzes de perlim -pim, pim deambulando para aqui e para ali Pronto, tem calma, meu amigo. Já chega de tanto barulho. Agora vem a calmaria. O céu regressa com o seu brilho. Pronto, agora pode subir o som, apagar as luzes e hergosar o bom tempo.